No último episódio de Raftcraft Olha, eu subi uma torre de terra E olha isso O mar é infinito E refinaria de água Tá, uou Finalmente conseguimos Por acaso tá chovendo granizo Finalmente fizemos a nossa churrasqueira Bom dia, tubarão Tudo bom com você? Eu tô tomando também. Tubarão, seja bem-vindo. Cadê você, tubarão? Seja bem-vindo a mais um dia do mês Lajota, mano. Um mês que tá saindo dois vídeos todo dia aqui do Mano Lajota. Pra comemorar também, ó. Essa série aqui de raft muito doida aqui. Tá sendo vídeo todo dia dela também. Também, ó, já vamos tomar um copinho da água purificada aqui pra começar bem o dia. e levar nossa cama de volta aqui pra cima, né? Porque a gente teve que tirar no último dia, né? Mas mais ela aqui. Tá bom? Bom, pro dia de hoje eu tenho algumas coisas que eu quero fazer. Além de eu expandir um pouco a nossa jangada, eu também quero completar algumas missões. Nós temos muitas missões ainda para fazer, mas uma que eu quero dar bastante foco no dia de hoje é uma bem importante. A do Hora de Plantar. A missão se consiste em fazer 30 plantadeira e 30 plantadeira branca. E com isso de recompensa, eu vou ter várias sementes diferentes para gente ter alimento. que Atualmente é uma coisa que está sendo bem escassa, para ser sincero. Bom, então vamos ver tudo que a gente precisa e vamos começar. Essa missão logo, mano. Ah, e já deixa eu gostei pra apoiar o mês lá, hein? Ô, oh, e falando sério agora, olha quantas coisas a gente já tem, mano. Pra quem só tinha antes é, esse, esse leme aqui e um pouquinho de bambu no chão, mano. Tamo bem demais, sério. Isso que é só o episódio 4. De qualquer forma, no último vídeo eu consegui fazer essa refinaria aqui de água. Eu pego basicamente copos com água salgada, como por exemplo esse daqui, ó. Pega água salgada, coloco aqui assim. Opa, pegando mais peixe bom aqui, ó, pra nossa missão. Rã e peixe jacaré. Aí, além dessa refinaria, de água, a gente também já conseguiu fazer ó, Que da hora, mano, olha isso A gente fez literalmente Uma churrasqueira em alto mar Pô, Doido demais, né, ó E agora a gente tem o que comer, literalmente E ela esquenta as coisas rapidinho, como vocês viram Bom, já a refinaria da água, para utilizar ela A gente vai precisar de, aqui, cascalho Vou Pegar o cascalho, a gente vai colocar aqui nessa peneira Até vir um carvão Agora só espera vir o carvãozinho para nós, né Vem é, carvão Carvão Bom, Agora não veio nada. Agora vai vir. Não, veio Silex. Eu quero carvão. Eu minério de ouro. Silex de novo. Mais minério. A última, a última aí e... Silex de novo. Bom, deixa eu guardar no balde minério aqui, pelo menos, né? Bom, tá tudo bem, porque eu ainda não senti sede, mas é que eu quero muito usar essa refinaria de água, porque a gente não utilizou ela nenhuma vez que a gente fez ela, porque precisa de carvão para utilizar. Bom, esse filtro aqui vai durar bastante ainda, como vocês podem ver. Mas o outro já está para estragar coador denso e esse que é o super denso. Mas eu tenho outro super denso que sobrando, então tá tudo certo. Já esse coador denso aqui, ele é bem legal por causa que ele consegue pra gente vários barril e no barril pode vir vários itens diferentes aqui do modpack. Como pedra de ferro, muda de carvalho, Fragmentos de pedra. Será que eu faço com isso? Se tiver quatro fragmentos de pedra, eu posso fazer uma pedra? Ah, não quero não, vai vai demorar muito. Ó, também temos algumas caixas, caixa do tesouro. E o que mais que a gente coletou aqui? Mais caixa de tesouro, caixa com, com fechadura. É, Acho que só. Bom, vamos abrir as caixas aqui. Carvão, não sei o é que veio. Diamante, ouro, boa. Um livro tá legal. Gostei. Bom, vamos mesmo assim peneirar o nosso carvãozinho aqui, né? Nosso sílex, né no caso, o rolê. Eu não sei se nosso purificador de água vai aceitar, vai aceitar carvão vegetal, mas não custa tentar. Então vamos ficar com sede à força aqui, né? Só para gastar uma aqui, ó. Boa. Vou pegar uma água salgada aqui. Vamos colocar três copinhos de água salgada e um carvão vegetal. Vai funcionar? Olha, acendeu fogo. A água tá esquentando e tá passando aqui. Que bonitinho. Indo, então, mano, que da hora eu, eu, eu nunca tinha visto esse aqui ainda, mano. Não, na moral, já, já valeu, gostei, né? Aí, ó, foi três copinhos da água e gastou um pouco do filtro. Bom, de qualquer forma, é digamos que esse filtro aqui não tá no local muito legal, então vou te pegar pequenininho aqui, vou mudar ele de lugar. Por enquanto, eu quero deixar ele bem aqui, ó, junto com a churrasqueira. Eu acho que vai ficar legal ali. Deixa eu pegar esse barril aqui. Só traia, mas tudo bem, na real, peraí. Será que tem como fazer uma garrafa? Porque se eu ficar carregando vários copos d'água, sempre vai ocupar muito espaço, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nas missões que a gente tem, olha. A gente tem uma missão de moedor, limpar o mar e quase fazendo ela. A gente precisa pegar dois cobre enferrujado e dois canos enferrujado de cobre. Ah, entendi. Para fazer ela, a gente vai ter que pular aqui e tirar aquele lixo do oceano. Bom, mas... Enquanto o tubarão estiver aqui, acho que vai ser meio complicado Tem uma missão também aqui sobre fazer coador Super denso, sólido, vai dar uma maçã Em conserva, e eu acredito que a ideia Disso aqui é a gente pegar esse coador, que ele dura Mais tempo, né? É, eles pegam a mesma coisa que os Outros, só que eles duram mais tempo, bom, vou fazer Depois, vai ser útil, bom, outras missões legais Que a gente tem é por esse lado aqui, uma de fazer Um candinho, vai ter que fazer um balde Da lava, mas como eu vou conseguir um balde da lava? Bom, eu ainda não sei, então Por enquanto, vamos focar nessas outras Olha, a gente pode fazer um balde de argila Esquentar ele também, né? Vamos ganhar peixe latado e um kit médico. E depois a gente pode fazer um barril de madeira, que a gente vai ter que fazer 10 blocos de argila, que com o barril de madeira vai ser mais fácil. E o próprio barril em si, né? E olha a recompensa é uma garrafa. Tá, pera, o barril de madeira é uma laje e seis madeiras, né? Vamos começar por ele então. Primeiro a gente faz a laje. Agora o barril boa, a primeira parte da missão está concluída. Acho que o local é bom para deixar ele aqui, olha, porque é perto de tudo, sabe? Quando a gente expandir um pouco mais a jangada, a gente vê um lugarzinho melhor, quem sabe também. Agora a gente vai precisar de um balde de argila. Isso também é bem fácil. Afinal, olha quanta argila a gente já tem aqui. Pega aqui ó, um, dois, três, o resto eu vou guardar no baú aqui. E faz um balde com o balde em mãos. A gente vai ter que pegar aqui a fornalha que a gente quase nunca usa. E colocar essas lajes para esquentar esse balde. Enquanto isso, já vamos aproveitar e pegar a recompensa da missão que a gente fez aqui. Ah, não ganhou a recompensa não, deixa quieto. Agora vai ganhar. Olha ah lá, falei. <risos> Kit médico e comida. Deixa eu desenlatar isso aqui, daí a gente já come de regeneração boa! A parte boa é que eu vou guardar esse kit médico aqui, olha, que recupera a vida máxima para aquele momento que a gente for descer lá, limpar o mar. Vai ser uma ideia boa, eu tenho uma ideia boa para isso. Bom, o próximo passo é a gente conseguir argila e assim, tem vários métodos para conseguir argila. e Eu queria mostrar um deles para você, que é bem legal. A gente coloca dois bambus aqui, duas madeiras. E faz essa marreta com essa marreta em mãos. A gente pega blocos como, por exemplo, a, ó, a própria areia aqui, ó. Coloca ela no chão, usa a marreta nela e ela vai virar pó. A gente pega um balde da água, coloca aqui e depois coloca o pó e virou argila. A gente até poderia fazer esse, se a gente já não tivesse muita argila aqui. Então, missão concluída. Vamos pegar uma recompensa aleatória, argila e a garrafa. O legal da garrafa, é porque ela cabe mais do que um copo d'água aqui. O problema dela é que eu não sei se dá para colocar ela aqui dentro, né? Mas eu sei o jeito a gente conseguir as coisas bem legais nela. Ah, a gente ganhou uma plataforma. Isso é bom, eu acho, não sei dizer. De qualquer forma, nessa altura do campeonato, a gente já pode andar com a nossa mochilinha equipada bonita em nós. E guardar as ferramentas que a gente menos usa aqui. E por enquanto até essa garrafa. E bom, a próxima missão que eu quero fazer é essa do Hora de Plantar. E fazer ela vai ser muito bom pra gente ter alimento. Que nem eu falei pra vocês, a gente tem essa forma de peixe aqui. Mas a gente precisa esperar muito até vir um peixe. é muito trabalhoso. Se a gente tivesse uma plantação, além de ser mais seguro. pra a gente não ter chance de ser envenenado. A gente ia ter coisas mais saudáveis pra comer. Então esse é o nosso plano de sobrevivência de hoje. E pra começar ele, a gente vai ter que expandir a plataforma. Nossa, isso aqui vai ser bom, mano. Ah, não sei se eu comentei aqui, ó. Mas... Mano, mês Lajota rolando. Quem tá curtindo aí dois vídeos todo santo dia aqui no canal Mano Lajota, se inscreve e deixa o gostei, hein? Vai até até um assim um aqui ó para comemorar. Bom, gente, deixando aqueles ossos de lado. Eu descobri uma coisa muito das interessantes. Aqui nas nossas missões tem uma missão chamada fragmentos de minério. É uma que a gente já pode fazer para fazer ela. Vamos, vamos ignorar a parte de fazer ela. Olha essa recompensa, 60 plataformas. Bom, para fazer ela eu preciso de oito tipos de minério vezes 5. Eu pego esse fragmento, por exemplo, de ouro e junto aqui, olha, até ele virar outro tipo de minério. Acho que mais fácil do que ficar tentando explicar, tem tentar fazer quantos tipos de melhor a gente tem um, dois, três, quatro, cinco. Existe três tipos de minério que a gente precisa conseguir, que a gente talvez não tenha ainda. Eu acho que a gente já tem tudo para conseguir na realidade. Olha, a única coisa que a gente precisa é pegar essa malha de silex que a gente tem aqui, misturar com uma. Ué, o que aconteceu? A nossa bancada de trabalho quebrou. Bom, eu sei que tem como fazer uma melhoria dela, mas agora a gente não tem recurso para isso. Enfim. Pega um ferro aqui, tá, aparentemente é um tiquinho mais difícil do que eu pensava. Em vez de precisar de uma barra de ferro, vamos precisar de oito. Vamos esquentar os ferrinhos aqui, olha, que a gente tem dois. E agora a gente só vai precisar de duas pepitas de ferro para conseguir. Eu sei que agora no começo está parecendo um pouco mais difícil essa missão, mas assim que a gente tiver essa próxima peneira vai ficar muito mais fácil. Eu tenho certeza que vai ser um adianto enorme nas nossas vidas. A gente vai poder expandir toda a nossa jangada aqui, graças a 60 plataformas que a gente vai conseguir. E aí a gente já vai poder também fazer todos os vasos de planta para nossa plantação. Na real, eu acho que dá para adiantar eles, né? Para fazer eles... Eu eu vou precisar de argila esquentada para fazer terracota. Tá bom, eu vou precisar fazer 45 blocos de argila. Eu tenho como fazer tudo isso? 34. É, vai faltar um pouquinho ainda. Esse aqui, tem, qual que tem argila? É, vou ter que eu vou ter que fazer argila usando areia, então. Então, na real, essa ideia que a gente teve de fazer o barril vai ser muito útil. Vai adiantar um tempo enorme que a gente ia ter que esperar. Tá, vamos fazer tudo aqui virar pó. e Depois que tudo virar pó, é facinho, a gente só tem que colocar lá no nosso barril. E enquanto isso, a gente espera aparecer as pepitas de ferro que a gente precisa. Olha, para ser sincero, é essa é nossa vida de náufrago tá começando a me ficar confortável. Obviamente a gente passa por várias dificuldades, mas eu tô gostando de como eu tô vivendo, sabe? Eu, eu sinto que a cada dia é um, é um desafio novo e uma nova coisa pra superar. Bom, deixa eu colocar nossa fornalha aqui por agora. 45 argilas, colocar sete troncos aqui. Acho que já vai ser o suficiente, né? Deixa eu fazer mais gancho de pesca de ferro. Ah, esse gancho parece melhor, mas é caro, não vale a pena. Ó, dá pra fazer um martelo de ferro. Tem várias coisas que eu não sabia, mas eu vou fazer de madeira mesmo. É mais seguro. Eu não. Eu, eu não, eu não me considero em condições de poder gastar assim do nada. Boa! Vem uma bebitinha de ferro aqui. Se a gente conseguir mais uma, a gente já tem o suficiente. Porque não tá vindo nenhuma. Bom, vamos torcer para que amanhã venha, né? Vamos dormir. Gente, seguinte, eu tô pensando aqui. Você sabe que quem não tem o que fazer acaba fazendo besteira, né? Eu não tenho o que fazer. Eu tenho que esperar esquentar tudo aqui. Eu já acabou os recursos aqui. Eu tenho que esquentar tudo que tem aqui dentro. E para isso, eu preciso de duas coisas. Ou carvão ou madeira. E para prosseguir na parte dos minérios, eu preciso de ferro. E como eu não tenho o que fazer enquanto eu não conseguir ferro, eu até tava pensando aqui, e se eu usasse essa faca aqui pra atacar o tubarão? Aí, se eu conseguir atacar o tubarão, ó, por enquanto eu tô conseguindo bater nele. Tá arriscado, mas tô conseguindo. A gente pode ir ali embaixo e pegar aqueles ferros, que é mais uma missão nossa de limpar o mar. E com a missão de limpar o mar, a gente vai poder mexer com árvore, e mexendo com as árvores. Vai ter muita coisa pra fazer. Bom, derrotamos o tubarão, mas para nosso azar nasceu mais um. Vamos só derrotar esse outro aqui e vamos, e vamos partir pro ataque. Vem, tubarão! É, é, é muito ruim ter que atacar o tubarão. A gente tá tendo sorte que ele não tá conseguindo atacar a gente a tempo. Mas a vida dele é muito grande. Ai, ele me atacou. Deixa eu comer aqui o peixinho. Tubarão maldito. Não. Mano, olha a minha vida. Calma, calma. Aqui não tem nada de comer. Calma, não tem nada de comer. Nada. Tem alguma lata? Tem alguma lata? Vou ter que usar o kit médico. Tá, foi. Bom, agora, agora que eu já me risquei tanto, eu tenho que dar um fim nesse tubarão para conseguir minerar lá. Gente, eu consegui derrotar o tubarão. Aproveita, aproveita. Minera aqui, minera aqui. Eu consegui derrotar o tubarão. Aproveita, gente. A é nossa chance agora. Pegamos um lixo do mar. Mas por que a missão não foi concluída? Falta mais. Então vamos pular para lá aproveitar. pular para cá. Onde será que tem mais lixo do mar para a gente limpar? Ali! Até agora nem um tubarão. Né? Vamos limpar aquele outro lixo ali. Só falta um, mas cadê? Onde que tá o outro? Meu onde que tá? Onde que tá? Eu não vejo aqui, mas eu não sei se eu tô enxergando alguma coisa ou não. Cara, eu tô, eu tô vendo outro ali. Eu não sei se, se nasceu o outro, mas eu tô vendo um aqui. Rápido antes que venha tubarão. Já já vai aparecer outros. Pega, pega, pega, pega, pega, pega. Pega, por favor. Foi! Foi! Corre! Eu tô ficando sem ar. Oh não! Cadê a jangada? Cadê a jangada? Tá aqui, tá aqui, tá de noite. Corre, corre. Deu tudo certo. Bom, por enquanto eu não sei o que, que isso faz, então vamos guardar junto com os tesouros aqui. Deixa eu tomar uma aqui, né? O problema é que até agora a gente ainda não conseguiu nenhuma pepita de ferro. Bom, não me resta escolha fora dormir, então. Tá, beleza. Passou um, um tempo aqui considerável, né? Temos aqui as pepitas e tem até algumas outras coisas. Mas depois a gente vê. Já fiz alguns pós também aqui, ó, pra gente poder fazer um pouco mais de, de argila daqui a pouco. Bom, como vocês perceberam, eu não consegui me conter. Eu tive que né fazer essas argilas. Conseguimos mais um, ba um balde de ferro. Legal e batata. Caraca, por essa eu não esperava, valeu a pena abrir a caixa. Hein? Bom, de qualquer forma, faz aqui. Pronto, oito ferros. Podemos fazer agora a malha de ferro com ela. Quando a gente pegar os cascalhos e peneirar, vai vir coisas bem melhores do que vinha anteriormente e muito em mais quantidade também. Na ah, real, deixa eu ver uma coisa aqui: a única melhoria que eu posso fazer para ela é diamante mesmo. Olha, levando em conta que não tenho muita utilidade para diamante, se eu tiver oito diamantes, eu vou fazer essa melhoria assim. É ah, só tenho dois, não dá, não. Enfim, de qualquer forma, agora eu vou fazer esses cascalhos aqui para conseguir minérios. E agora que eu terminei os cascalhos, eu vou fazer uma coisa que eu não faça um bom tempo. Já que eu tenho um bate de ferro, eu vou guardar o um de argila não vejo por quê. colocar para esquentar aqui né e, bom e o que eu vou fazer aqui agora é uma coisa que há muito tempo a gente não faz na realidade a gente nunca fez ainda aqui no raft. uma time lapse vou cuidar da nossa rede de pesca das outras redes, abrindo os itens e tudo mais e separando arrumar o que precisa ser arrumado e fazer todos os itens que a gente precisa vamos lá sim isso é uma time lapse de 30 minutos de eu simplesmente só fazendo minérios esquentando argila e pescando peixes para ter o que comer isso vai ajudar demais na nossa progressão aqui, porque agora a gente vai poder fazer muitas coisas novas aqui no Raftcraft, que antes demoraria dias e episódios, e a gente vai poder fazer agora quando a gente quiser, graças a esse esforço que a gente teve agora. Então, mano, muito da hora e já vale o seu gostei. Oh, chuvinha boa, tem que fazer um coletor de água da chuva depois. Eu tava olhando aqui, olha, a gente tem um coletor de água da chuva para fazer. E nem é tão complicado não, na real, dá para fazer depois. Mas a gente ainda tem três copos d'água, então não precisa. Por sinal, temos recompensas. O que é isso aqui? Barra de ouro, experiência e aqui uma fogueira. Pô, legal. Vamos guardar aqui por enquanto. Esse aqui é o balde das decorações estranhas. E esse daqui é o de minérios. Bom, desse tempo pra cá, eu juntei bastante areia e cascalho, como vocês viram. Então, vamos peneirar tudo aqui. Agora o um rolê é que a gente tem que torcer demais pra gente conseguir as coisas que a gente precisa. Que é basicamente, tá vendo esses oito tipos de minérios? A gente precisa ter 20 de cada um deles. Então, digamos que isso é um processo um pouquinho mais complicado do que a gente achava. Por isso que eu peguei tanto cascalho antes de voltar e essa timelapse durou tanto. De qualquer forma, o que eu acho é, a gente vai conseguir vai ter as plataformas me fazer a plantação mais pânico de todas. Eu acho que até esse que vai ser o episódio mais grande até agora. Tá, eu acho que tá. Tem muito cascalho e muita areia e muita areia. Deixa eu fazer tudo e derrubar o voto. Pera aí. Pronto, terminamos. Olha o tornadinho ali, ó, se formando ou se desfazendo. Bom, até desfazendo. Tornadinho, né? Coisa boba, né? <risos> Medo, medo. De qualquer forma, a gente conseguiu. Temos todos os minérios. Deixa, deixa eu ter certeza aqui, né? Pera aí. Foi, foi, foi. foi. Também foi Deixa eu até guardar nesse baú aqui. Esses fragmentos de minério tá ocupando o maior espaço, né? Tá, eu acho que terminamos a missão agora, né? Todos os minérios foram, né? Foram. Tá, além de pegar uma comida maneira, experiência e as plataformas. Sou terno style break Mano, é uma super comida. Cara, eu vou guardar aqui junto com os itens Saros. Agora vamos expandir a nossa jangada, porque a gente finalmente tem as plataformas. Meu Deus, demorou, mas foi, né? Se eu deixar assim, ainda consigo passar. Não, essa aqui eu vou ter que tirar. Pronto, ó. Tirando essas daqui, ó, já dá para passar aqui de boas. Deixa eu pegar essa plataforma aqui de, de, de cerca, né? Vou colocar uma aqui. Mano, eu derrubei minha tocha lá embaixo. Tomara que ela suba. Aqui, ó. Peguei. Boa, boa, boa, boa. Pegamos. Tá. Agora que tá tudo expandido aqui, obviamente não tá nem perto do que eu quero no total ainda. Mas já tá bem melhor. A gente vai poder começar a espalhar os vasos aqui para fazer as plantações. Tô até pensando em expandir nossa jangada para lá. ó, oh, ficou legal. Eu gostei, eu gostei. Vai dar um espaço bom pra gente mexer com as plantações também, né? Aos poucos, nossa gengada vai ficando como a gente sempre sonhou. Quer dizer, eu não sempre sonhei ficar perdido no mar, né? Mas vocês entenderam, né? <risos> bom, pra fazer o vaso é até que fácil. A gente coloca aqui com uma terra aqui e um martelinho. A gente tem que fazer 30 vasos de cada. Temos 22 desses já. Tá fluindo, tá fluindo. Meu Deus, quebrou a bancada de trabalho. Pronto, 28 e 30. Cadê? 30. Boa! A primeira parte já foi. O problema é que, para pegar todas essas sementes legais, nós vamos ter que fazer também os vasos brancos. Que até que é fácil, é só botar a corante aqui branco. Pegar uns carvões aqui. E vamos colocar para esquentar essas, essas argilas que a gente tem. Olha, lotou aqui. Pronto. Já esquentei as argilas aqui. Fiz até mais do que precisava. E, para nossa sorte, ao longo dessa jornada aqui nessa jangada, a gente conseguiu vários corantes branco. Quer dizer, vários ossos, né? Mas a gente converteu eles em corante da gente transforma eles aqui. Ó, terra, cota branca e pronto, temos 48. Agora a gente tem que transformar tudo nesses vasos brancos, porque a missão manda a gente fazer 30 de cada um. Mano, eu já quebrei três mesas de trabalho hoje. Estamos fazendo muita coisa mesmo, hein? E finalmente a última Tcharam! hora de plantar. Missão concluída. Vamos pegar a recompensa, que são várias coisas. Ó, são muitas sementes para a gente plantar. Mano, isso vai dar muito bom. Tá, vamos fazer o seguinte, vou fazer aqui ó. Desse, ah, oh, que bonitinho! Desse, desse, desse, desse, desse. Aí vamos fazer mais uma linha agora. Eu sei que a gente tem 30, mas a gente nem tem tudo isso de semente. Então agora não tenho por que fazer tantos. Ah, o coco não dá para plantar. Ó, oh, E temos uma muda de bananeira. Eu vou guardar ela aqui no cofre para depois a gente ver como funciona essa bananeira aqui. Mas olha, já temos algumas plantinhas. Essa chuva eu acho que vai ajudar no crescimento de tudo. Bom, deixa eu pegar alguns ossos aqui. olha. Vamos criar a farinha de osso. Com ela a gente vai poder fazer essas plantas crescer para ter mais agora. Ué, mas só uma? Ah, tá. Ela continuou plantada aqui. Olha que bonito, mano. não tá tipo assim a plantação mais gigante do mundo. Mas agora ela tá crescendo. Concluímos a nossa plantação, mano. Eu quero aprender a plantar vídeo bananeira e muito mais aqui por hoje. Já tá bom, mano. Já fizemos muitas missões e tem mais ainda para fazer aqui. ó. Ah, e ó, e para plantar o coco e a banana eu vou precisar de um vaso maior. Mas amanhã a gente vê isso, até porque agora parece um tubarão, né? Então tchau.